Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá. Eu vou comentar um pouquinho aqui nesse vídeo, tá, sobre Twinmotion e eu resolvi que além de gravar uma aula referente à iluminação, melhorias de iluminação que a gente pode realizar aqui no Twinmotion, é, vou inclusive colocar essa aula é, aqui no nosso curso, né, no módulo 2 aqui de iluminação, eu vou criar essa aula aqui, mas eu também vou deixar ela disponível no YouTube, tá? Somente essa aula, até porque muitas pessoas perguntam, né, sobre o Twinmotion e já resolvi aqui nesse vídeo juntar o útil ao agradável, tá? Bem, vamos lá. Essa aqui é uma cena que eu tenho no Twinmotion já, já preparada, tá? Eu vou vir aqui no olhinho, diminuir a velocidade aqui do andar deixa eu colocar aqui na bicicletinha para ficar meio termo tá então olha só eu tenho aqui essa cena tá é uma cena que já tá pronta é, eu já tenho aqui feita todas as câmeras né dessa cena dessa imagem tá isso no decorrer do curso é ensinado eu também tenho aqui a parte de criação dos vídeos né? Então eu já tenho todos os clipes aqui criados, tá? eu já tenho aqui é, eles inclusive editados tá? e vou mostrar até o resultado aqui para vocês desse vídeo, tá? então vamos dar uma olhadinha antes de eu entrar aqui na aula que vai ser sobre Dome e imagens HDRI tá? é, no Twinmotion, vamos mostrar aqui o resultado final, então deixa eu pegar aqui, olha, vamos lá. Vamos ver junto ele, ele aqui. Tá, então é assim, essa... Esse vídeo ele tá cru, ele saiu, ele saiu do Twinmotion cru, tá? Então não tem nenhuma pós, tá? É uma série de câmeras, né? No curso ensino que a gente cria os vídeos, depois o próprio Twinmotion ele gera um clipe, né? Uma espécie de clipe, tá? Então... E é só para vocês se familiarizarem com a cena. Essa é uma cena que veio do Sketch, mas sempre é bom lembrar que no ele sincroniza suas cenas criadas em um software BIM, como o Revit, o ArchiCAD, tá? E dá para você trabalhar da mesma forma que a gente está trabalhando aqui com o arquivo em SketchUp, tá? Então, percebam, no Twinmotion eu fiz várias cenas, né? E o próprio depois gerou um, vídeo maior, um videoclipe maior, né? com todas as com todas as cenas aí é, os, os clips né pequenos sobrepostos tá então aqui está o vídeo feito queria mostrar ele para vocês e nós temos também eu também pedi para ele gerar duas imagens tá então a gente tem dois vídeos e duas imagens e depois no, aqui no Photoshop eu vou mostrar para vocês algumas coisas também enfim, vamos voltar aqui no nosso Twinmotion. Uma coisa interessante para falar para vocês também é, que é o seguinte, que nesse, nessa cena aqui eu fiz um mix de uso de texturas. Então, por exemplo, essa textura aqui, né, dessa parte aqui do chão, é uma textura nativa tá, do Twinmotion. E eu mixei com texturas do Quixel. Tá? Então, por exemplo, essa textura aqui da parede externa ele é do Quixel. Então o que que seria o Quixel, tá? eu aqui na parte de setagem e criação de materiais eu explico, mas eu vou entrar aqui para vocês verem, tá? O que, que é o, o, o Quixel através do programa gratuito que é o Bridge, tá? Então só continuando, eu só tô, é, eu só tô situando vocês aqui, tá? Para quem está vindo aqui de fora, para saber o, o que, que é o Twinmotion sobre essa cena, tá? O que que eu já exportei dessa cena? Vou falar um pouquinho de materiais e depois a gente vai é, entrar sobre a questão de, de melhorias de iluminação, tá? Então eu vou abrir o Bridge aqui, só um pouquinho. Então olha só, eu acabei de abrir o Bridge, tá? O Bridge é um software gratuito, tá? Que ele organiza as texturas que você abaixa o que você quer usar, tá? Ele, você, através de um login e senha que você, cria, que você cria, tá? Aqui tá o meu, pra você baixar o Twinmotion, você vai usar o mesmo login e senha. Só lembrando que o dono do Twinmotion, que é a Epic Games, também é dona da, da, do Quixel, do Bridge, tá? Então, por exemplo, aqui em Purchased, que na verdade seria o que, seria que foi comprado, mas não, isso aqui é tudo baixado, tá? Então, olha só, por exemplo, aqui tá... É naquela parede que eu usei no no, no, no Motion, tá vendo? O legal é isso, que você é, pode escolher, tá vendo, os materiais que você quer baixar, a qualidade que você quer baixar, tá? Então, para montar o material, eu preciso do mapa de normal, né, de glossiness, né? de roughness, né, de normal. Então, isso é explicado no curso, mas é só para mostrar para vocês que nesse caso aqui da nossa cena do Twinmotion alguns materiais eu usei nativos e outros materiais eu criei aqui começando com as texturas que eu baixei aqui do, do Bridge, tá? E mais, né? Além das texturas, você também tem 3D prontos, tá? Isso tudo de forma oficial, tá? Gratuita. Então, essa é mais uma vantagem aí que eu vejo, tá? Para quem trabalha com Twinmotion. Então, vamos lá. O que, que eu gostaria aqui de falar nessa aula, né? Essa aula, eu quero falar sobre o seguinte... É, o Twinmotion ele tem como padrão quando você abre um arquivo novo alguns environments, né, que são padrões dele. E muitas pessoas perguntam como que a gente pode estar tá trocando esses environments. Então, olha só que interessante. Eu vou vir com o conta gota eu vou clicar aqui no céu e já vou mostrar como que é esse environment. Não é um environment nativo, tá, do Twinmotion e mais, ó. Quando eu afastar aqui a minha câmera, vocês vão ver que a minha cena, tá vendo? Ela está ela está aqui flutuando, né? No meio do quê? No meio de uma espécie de um global H, com uma imagem HDRI, tá? Então, olha só, eu vou acelerar aqui a gente vir para trás mais rápido. E olha só, então, a imagem realmente padrão, tá? Nesse caso aqui vem padrão também um chão, um floor. Eu, eu deletei, tá? É como se fosse um plane, né? Mas, ó, a imagem padrão continua, tá? Ela continua. Ó, o que é o nosso contexto, tá vendo, esse caso é cidade mas ó se eu for mudando aqui ó tá vendo eu posso colocar o contexto que eu quiser tá mas, às vezes eu não quero esse contexto eu quero usar uma imagem é, interna então o que que foi feito foi feito o seguinte eu vou deixar isso lá na pasta do, do dessa aula tá do curso eu vou deixar esses arquivos para você é opa, que arquivos são esses são arquivos eu vou voltar com a minha câmera aqui tá são arquivos com HDRI. Onde que você vai instalar esses arquivos, né? Ele está instalado aqui, olha, na minha biblioteca do utilizador SkyDomes. Tá vendo? Nós temos aqui os domes e cada dom desse aqui, isso não é nativo do Twinmotion, tá? Você instala. Você tem um dom diferente. Bem, onde você vai instalar esses arquivos? Você vai instalar esses arquivos no C, tá? Documentos. Emotion 2019 User Library. Esse User Library que já vem padrão quando você instala o nesse né, caminho, né? Você vai, você vai é, disipar, tá? Esse arquivo vai criar essa pasta Skydom e aqui vai estar tá os três domes. Com os três domes dá para você já fazer o que você quiser incluir, incluindo substituir os arquivos HDR dele, tá? Uma vez que você copiou aqui o caminho, você vai abrir o, eu vou voltar aqui para a pasta aqui. Você vai abrir aqui e você só vai arrastar. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Eu vou selecionar esse HDR e vou apagar. Ó, tá? E vou pegar de novo aqui um e vou jogar ele dentro. Ó. Pronto. tá vendo? Então, agora a gente está com outro HDR. E o legal dele é o seguinte. Quando a gente vai em definições... Pronto. Clicar aqui no, no, no, no conta goods porque ele estava com o antigo. Então, novamente, olha só. Aqui eu consigo mover. tá vendo? Ó, o meu HDRi. Tá? eu consigo trabalhar aqui a força a emissão tá vendo aqui meu HDR vai dar para minha cena de luz tá vendo então olha com esse HDR se eu voltar aqui para minhas câmeras né, ó, veja só ele tá com a, com, já não está mais com aquele HDR que estava antigo né ele já está com esse e normalmente e, e faço a mesma coisa que eu fiz é, anteriormente ó se eu quiser ajustar o meu HDRI, olha, para que ele fique da maneira que eu quero, com mais árvores nesse caso, né, ó, com menos árvores tá vendo? eu posso ajustar tá? e a gente percebe que ele aqui tá movendo, então olha só eu gerei aqui esse HDRI, ó, e ele mudou mesmo em toda a minha cena, tá vendo? então vamos supor, se eu clicar aqui nessa cena, né, nessa câmera, né ah, eu quero ajustar melhor aqui ó perceba que eu tenho um vidro aqui né eu quero complementar melhor a minha imagem eu posso usar ele aqui tá tem outros HDRIs que você pode usar tem tá na biblioteca do utilizador você tem lá na pasta que foi criado você põe o nome que você quiser outros então por exemplo eu vou selecionar e vou apagar aqui e vou pronto eu voltei tá para que eu estava usando e vou aqui na minha setagem da câmera, tá? É a mesma coisa, tá? Eu venho aqui, seleciono e através aqui da escala eu posso ajustar o meu HDRI, tá? Não é só na questão, é, reforçando do, do ajuste, como a intensidade desse HDRI, tá? Então aqui, olha só, se eu colocar mais, olha só, ele emite mais, menos, ele escurece, Tá? E aí para cada HDRI, cada caso é um caso, tá? Que você vai poder estar tá trabalhando aí. É, alguns HDRIs vão emitir mais, outros você vai colocar menos. Aí você tem que fazer um teste, tá? Uma outra coisa que pode ser feito aqui, tá? Tem uma outra maneira de iluminar. Olha só, então aqui é iluminando com esses arquivos, com DOMES, né? Você pode substituir o HDRI depois, se você quiser um outro HDRI, né? Como que você faz isso? Você vai aqui em Default Mais, a textura, você abre e você seleciona a textura HDR que você queira, tá bom? Então nesse caso aqui já vem essas, mas você já vem essas padrão, três, né? Uma de praia, uma de campo, mas se você quiser substituir, você pode escolher a sua. E é o que eu vou fazer agora, dá uma olhada, olha, só que eu não vou substituir, isso aqui é uma outra dica. Por uma, por uma imagem HDR, mas eu vou substituir por uma luz, por um objeto luminoso. Então olha só, para você às vezes quer dar aquela sensação de tempo nublado. Então olha só que legal, ó. a gente vai vir aqui em... em materiais, a gente vai vir em material aqui, neon, nós vamos pegar esse neon 2, clicar, arrastar e colocar ele aqui. Ó. Pronto, ele vai fazer mais ou menos a mesma função que estava fazendo o HDR. Então, olha, se eu quero aqui agora um ambiente mais nublado, né? Mas eu venho aqui, ó, vou colocar ele um pouco mais azulado, né? Posso diminuir um pouco aqui, ó. Posso por muito, né? Daquele bloom, né? Vamos deixar ele aqui mesmo com 40, tá? E pronto, olha só. Então, eu substituí o um material, esse aqui é um material que emite luz, né? E aí eu, eu trabalho a cor... Como eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? Vamos lá, vamos deixar ele mais ou menos aqui. E a força dele, tá bom? E aí isso vai acontecer com todas as imagens. Olha só. Como se fosse realmente um templo nublado, fechado. tá vendo só? Então, nós temos duas situações aqui. Né? A situação com o HDRI e a situação... Com esse mapa de, de, de, de luz, né? Esse mapa de neon do Twinmotion. Eu vou dar um Ctrl Z, eu vou voltar lá para o nosso mapa, tá bom? Mapa normal de HDR, tá? É... Eu vou dar mais uma dica aqui, tá? Se você tá usando o Twinmotion e você salvou o arquivo, você... e vai abrir em outro computador, você tome cuidado, antes de você salvar, você vem editar, tá? E aí você vem aqui, ó coletor de recursos, você seleciona a pasta de destino que ele vai salvar, e aí você põe aqui, ó, comprimir ficheiros, na verdade seria para zipar, e aí você diz qual que é a pasta e dá um ok, aí ele vai gerar para você um arquivo zipado com o arquivo Twinmotion e com as texturas, e é esse arquivo que você vai levar para um outro computador para você, pronto, terminar a sua edição, etc. Se você só salvar o arquivo do Twinmotion, é, ele só vai salvar as texturas nativas, tá? E as setagens de luzes, mas o restante ele não salva, tá? Então fica aí essa dica. E tem mais uma dica que eu quero dar para vocês, ó. Quando vocês vêm aqui em preferências, tá? Aqui, olha só. Ele, ele, ele, acha, ele já seta uma, uma, uma seleção de acordo com a placa de vídeo e RAM e é, processamento do seu computador, tá? do parecido como o Lumion, tá? Então, se você pôr aqui alta, você põe ultra, né? Vai depender muito se o seu computador aguenta, tá? Mas por que, que eu estou te falando isso? Porque quando você põe em baixa, por exemplo, olha, ele, ele, ele não, ele não mostra para você, tá vendo? Ó, é, é, sombras, tá vendo? Fica complicado para você entender é, e, e trabalhar certinho como que vai ficar o seu, a sua imagem final. Mas não significa que você não vai, na hora de você pedir para renderizar a imagem, né, que aqui, olha só, ele não vai renderizar ela full, ou seja, ele renderiza full, a imagem ele renderiza full, o vídeo, tá, e, mas você tem que ficar esperto com as preferências aqui, o que, que eu costumo fazer, tá, ó, na média, ele já, ele já vai voltar algumas coisas que são importantes, tá vendo, ó, sombra e, e luz, já tá bacana, já dá para você trabalhar assim, tá, mas se ele tem uma placa de vídeo um pouquinho mais forte e tudo mais, você pode é, colocar uma qualidade até maior. Vamos ver como fica aqui em alta. Tá vendo? Ó? Em alta ele já calculou reflexo em tempo real, tá? Isso aqui tá tudo em tempo real, olha só. Tá vendo? E você aqui em estatística, você pode até ver, ó. Ele vai até diminuindo os quadros por segundo, porque ele tá fazendo um monte de cálculo, né? Praticamente que já é o render, né? E se eu vim aqui em preferências e pôr em ultra, né? Oh, melhorou ainda mais com o ambiente Occlusion, mas oh, ele cai para 4 quadros por segundo então para você fazer oh, ele fica mais lento, mas por quê? porque você está usando a qualidade ultra, né? então o que que seria, qual que seria o ideal o assim, workflow de trabalho, tá? independente se você tem uma 1080, uma RTX, uma coisa mais, mais leve, né? trabalhe com aquilo que o, o, o Tui já promove porém se ele promover para você, é, a, aqui em preferências, a qualidade baixa Vai para a média, tá? Vai para a média, porque com a média você já consegue trabalhar, você já vai ver. Você já vai ganhar uns frames por segundo aqui para trabalhar mais rápido. Olha só como aumentou, ó, tá vendo? Ó? Então tudo fica mais, ó, tudo fica mais fluido para você, tá bom? Bem, essa aqui era uma dica sobre usar o HDRI, tá bom? Só que agora eu, eu vou aproveitar que eu fiz algumas imagens, né? Eu salvei aqui umas imagens. Eu vou aqui para o Photoshop agora e vou dar uma e vou dar uma trabalhadinha nessas imagens aqui, tá? Isso aqui também é um extra. A coisa que eu vou fazer aqui, diminuir um pouco o tamanho dessa imagem aqui e colocar ela aqui no tamanho é, é, No tamanho real aqui, tá? Até para vocês verem melhor no vídeo, tá? Olha, não tem muito que mexer, isso aqui é mais para mostrar para vocês, ó, o Photoshop, né? Na verdade tem um plugin que chama Color Effects, né? E eu gosto de usar ele para fazer alguns ajustes. Então, por exemplo, ó, cliquei aqui nele, Color Effects. Ele vai abrir aqui um menu para mim. Esse menu aqui do Color Effects ele tem vários filtros. Um que eu gosto de usar é o White Neutralizer, tá? Olha, ele neutraliza se a imagem está muito quente, muito fria. Ele deixa ela mais equalizada com relação aos brancos, ó, tá? isso olha. Então esse é o primeiro, um dos, um dos filtros que eu gosto bastante de usar, tá? O é, que mais? Se eu der um Ctrl-U, eu gosto de tirar um pouquinho a saturação, só um pouquinho, tá vendo? Tá? que mais? Aqui no nosso Color Effects, eu gosto de usar o Glamour, o Glamour Glow aqui, olha. Coloco o Glamour Glow. Ó, ele deu um pouquinho de glow. Porém, eu aqui em camadas, né? Eu tiro um pouco aqui, ó. Não deixo muito, ó. ó deixo só um pouquinho, tá? o Shift, botão direito aqui. Mesclar camadas. O que mais aqui? Você vê, é bem pouca coisa. Talvez aqui um pouquinho de noise agora, tá? Um pouquinho de noise. Que é o filme Grain aqui. Aqui tá bastante, claro, né? Mas aí eu vim aqui no canal de opacidade e deixo aqui, ó, 5. Tá bem pouquinho mesmo, tá? O que mais aqui que dá pra gente dar uma uma trabalhadinha aqui? Hum, deixa eu colocar um pouquinho de noise. Deixa eu ver aqui. Eu acho que sombras e realces, dependendo muito da situação, tá? Ganhar um pouquinho de, de... Nessa imagem, até que não, tá? Nessa imagem eu vou deixar assim, ó, salva. Mas nessa aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês. Essa veio direto lá do, do Twinmotion, né? Então essa aqui eu vou também diminuir o tamanho um pouco da imagem para ela caber com qualidade aqui dentro, ó. Tá? Então, olha só. Aqui, percebe que tá essa, essa parte da cena que tá tá meio escuro aqui, ó. Então, quando eu venho aqui em imagem, ajustes, né? E vou em sombras e realças, dá uma olhada já como que ele já deixou aqui mais claro, tá? Então, é interessante esse, esse filtro de sombras e realças, porque você consegue ajustar essas partes que estão muito escuras, né? Olha lá. Tá? E partes que estão muito claras, ele, ele, ele, ele, ele escurece um pouco. Mas nesse caso aqui... Vou deixar do jeito que está, ó, tá? Então só dei aqui uma é, clareada. E aí, aqui, uso também a mesma coisa, olha. vem aqui com o Color Effects. Existe outros softwares existe o... O Luminar, tá? Que é só realmente para mostrar pra vocês algumas coisas básicas, ó. Coloquei aqui o White Neutralizer, tá vendo? Ele já aplicou, tá? Ah, eu quero que fique um pouquinho ainda é, amarelada. Você vai aqui, ó, ó sem o filtro. Com o filtro, né? Você pode aqui botar um pouquinho menos, um pouquinho mais, tá? Aqui vou deixar ele a 100% mesmo, tá? E... Também, olha, com o Ctrl tira um pouquinho da saturação, muito pouco. Tá vendo? E pronto, pessoal, tá? Então... Percebam que... Pelo Twinmotion dá pra você realizar umas imagens bem bacanas, né? E uma outra coisa aqui também, eu vou aproveitar e falar aqui também do Filmora, tá? Filmora é um software de, de edição de vídeo também muito bacana, tá? Ele é muito, muito, muito tranquilo de usar. Então, vamos supor, olha, eu tenho aqui meu vídeo. Vou arrastar o vídeo que eu criei aqui, tá? É Sim, Tá, dando, dando aqui o meu space, olha, tá aqui meu vídeo, né? E ele tem várias coisas interessantes aqui, por exemplo... Ele tem alguns efeitos, tá? Então olha só, anos 70, se eu coloco aqui, ó. Olha lá, tá vendo? E aí eu clico duas vezes, eu posso também escolher quanto desse efeito eu quero pôr, tá? Então vamos pôr, eu vou tirar aqui, deixa eu ver aqui. Um efeito que pode ser bacana, interessante. É... Aí depende, né, de... Vamos ver o equalizar dele aqui, como ele deixa. Deixa muito forte, mas eu posso vir aqui tirar, olha só. que ele trabalha um pouco com contraste, tá vendo? Por isso que é um filtro chama de, de, de, de equalização. Mas enfim, aqui pra mim não... Deixa eu ver se tem algum outro aqui interessante. Deixa eu ver se Hudson. Olha só. Sem é um o efeito, com o um efeito, tá vendo? E aí a gente pode estar tá colocando ele... em. Puxar e colocar ele em todo o vídeo aqui, olha só, tá? O que mais que dá para se fazer? Transições, ó. Coloquei aqui uma transição para começar o vídeo. Ó tá? O que mais que a gente pode pôr aqui? Títulos. Então, vamos supor que eu quero que aqui comece um título. Por, por camadas aqui, né? Percebem, ó. Então aqui eu clico duas vezes e posso estar tá? colocando um nome aqui, sei lá, externa, externa, casa, que seja, tá? Só estou mostrando para vocês que dá para a gente colocar transições, filtros, tá? efeitos de textos, tá? E depois a gente pode estar tá exportando. Tá? E aí tem um monte de configurações, qualidades, etc. Tá? Para você estar tá fazendo exportação. Você pode colocar efeito sobre efeito. Tá? então Vamos lá, vamos, vamos ver um outro aqui. Deixa eu ver aqui. Olha, vamos pôr um, o Nashville aqui, vamos ver como é que é. Tá vendo? O Nashville ele deixou um pouco mais a imagem um pouco mais é, embaçada, né? Precisa ir testando os filtros, tá? Mas, ó, você consegue trabalhar filtro sobre filtro aqui, ó. Então, eu vou... Eu tô usando esse Hudson, e aqui eu vou usar um pouquinho do Nashville. Aqui eu posso vir para cima, para não conflitar com a... com a camada que eu tô usando em cima, né? Coloco em todo o vídeo, tá? E... Pronto, olha, tá aí já com a aplicação dos filtros, tá? E assim a gente pode estar tá fazendo é, é, as edições de vídeos para as apresentações do, dos projetos, tá? Então é isso, tá? E essa aqui foi uma aula, na verdade, que eu queria explicar só sobre o HDRI, né? Mas eu acho que foi interessante também essa aula para mostrar para as pessoas um pouco mais sobre o Twinmotion, né? É, deixa eu aproveitar e falar para vocês o link para saber mais sobre o curso de Twinmotion, né? Que é esse que eu, que eu mostrei aqui para vocês, né? É, ele se encontra na descrição, tá? Na descrição do vídeo, tá? É, se quiser mais informações, você basta clicar nesse nesse link e e aí entre em contato comigo, tá? Pelo site da arquiteta para a gente tirar qualquer dúvida, tá? Mas é isso. E lembrando o Twinmotion essa versão 2019 ela é gratuita vai ser gratuita para sempre então o custo-benefício para você ter uma imagem dessa né um vídeo de qualidade como esse isso sem falar das das humanizações né eu posso vir aqui e, e colocar aqui tá? Olha, tem uma série de pessoas que já né que eu posso estar tá colocando então enfim se eu quiser colocar aqui uma tá vendo uma pessoa aqui né? E ainda posso selecionar se ele está sentado, se ele está tomando sol, né? Então eu posso... eu vou sair aqui da, da, da foto e vou vir aqui, só para vocês terem uma ideia. Ó. Então, ó, pronto, ele aqui está tomando sol, né? E eu posso pôr uma outra pessoa aqui dentro. E essa pessoa, ela vai estar... deixa eu ver se ela aqui... Essa aqui se ela tem ela nadando, alguma coisa assim, vamos ver. É, essa, essa aqui não tem, mas eu tenho outras aqui que a gente pode estar colocando, mas enfim. Deixa eu voltar a câmera aqui, ó. Só pra vocês verem, tá vendo? Então dá pra, dá pra fazer muita coisa e dá pra animar essas pessoas, enfim, né? Então, olha, eu quero pôr outra pessoa aqui dentro, ó. Tá? e assim vai, tá? a gente pode fazer animações com essas pessoas e, e tudo mais tá? é isso, não vou deixar o vídeo mais longo que meia hora a ideia era realmente fazer um vídeo até de meia hora para explicar o máximo de coisas para vocês, tá bom? espero que vocês tenham gostado, o link está na descrição tá? sobre o curso completo e essa aula aqui vai lá para o módulo de iluminação tá? sobre HDRI e os arquivos de Dome HDRI vão estar tá lá no curso nessa aula para vocês, tá bom? Obrigado, valeu.